E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Blasphemous, a gente está fazendo a gameplay Wounds of Eventide, a terceira DLC gratuita, e hoje a gente vai continuar a quest do Esdras, né? a gente vai encontrar o chaveiro, Vamos lá? No último vídeo a gente veio aqui né? pegar a quest do Esdras, a gente refez tudo, né? a gente teve que refazer tudo, porque não pegamos a quest antes, então matamos os, todos os chefes aí à toa da DLC, a gente vai ter que matar eles de novo. Mas antes a gente vai conversar com o chaveiro. Para quem não sabe o que fazer com o chaveiro, para quem não sabe fazer a quest do chaveiro também vai servir esse vídeo. Você quer olhar o chaveiro? Fala, assim, o que faz com esse homem? Que que ele está reclamando do barulho? É, é isso. Só para constar, o chaveiro fica na biblioteca, né? E a gente nem chegou na biblioteca ainda. Então um, vai um chão até chegar lá. Só ia seguir em linha reta aqui em Albeiro. Passar por essa parte tudo reto. E continuar, e continuar, e continuar. Vai encontrar a área da mãe de todas as mães. É só ir em frente. Bom, a gente já está atravessando Albero Albeiro. E é algo que eu recomendo fortemente fazer aí na igreja. Assim que tiver 20 mil lágrimas. Você vem aqui na igreja e doa tudo. Todas as 20 mil Por quê? Bom para você ter o teleporte O fast travel Entre os saves É muito bom isso Muito bom mesmo Aí ó Precisa só de 20 mil Mas vamos doar tudo, né? Vamos doar tudo Agora a vida fica muito mais fácil a gente já vem aqui em Alveiro e já teleporta lá para a ponte Evitando aí Um gasto de energia à toa Vou Teleportar lá para a ponte Ó beleza Esse Fast Travel foi adicionado na primeira DLC do jogo Vou Ignorar tudo isso só não há muito tempo, hein? Não há muito tempo. Falar com esse cara, é melhor sempre falar como da corda. Vai que falta um detalhe, né? Tem que fazer tudo de novo. Esse jogo pune. direto aí para a parte de baixo, pela biblioteca. Focar na quest, né? quando focar na quest? Biblioteca das palavras proibidas. Vai falar o cadáver fala: não pisem no rio, que os fantasmas se bravos mais um teleporte tem tipo um puzzle para resolver Essa é a situação aí do homem da chave mas não é muito difícil de fazer Tranquilo, não tem muito segredo. E a gente vai conversar com ele a primeira vez. Pegar esse save. Importante. Esse som não para. Ele ressoa por essas partes esquecidas. E ninguém sabe sua origem ou seu destino obscuro Pelo amor da vontade suprema, se si, Pois há muito tempo si por isso. A gente tem que silenciar o barulho. É um então, plen, plen, plen só. Credo, credo? Vou botar esse nível aqui que dá muito trabalho. Vou deixar ele à vontade. Vou pegar aqui, ó. mais um, um osso, é necessário ter as três línguas nodosas. Aqui também tem um, um trem desse que é essencial você encontrar essas salas para conseguir o final completo, né? Vamos indo. O cara jogou muito das costas aqui tem uma passagem secreta se eu não me engano é um nó não é um de pilha. tá bom vazib Uma livrada na boca. Acho que é essencial usar isso aqui para facilitar a vida bastante. Ah. Agora a gente usa de novo. Sobe aqui. Olha que beleza! <risos> Tomar um suco, né? Porque a coisa começou a complicar. De HP, né? Aqui já não tem mais nenhum. Mas acho que nenhum é que fala Tem uma dificuldade. Pegou o save pra cá. Vai pra um lugar infernal. Pra cá, vai pra outro lugar infernal. Pegar um item, mas a gente já tem, já tem tudo que precisa. Vou só descer agora. Tomamos. passar secreta que a gente vai abrir. Tomate. Sensacional. Tomate. Fica mais fortinho. A gente vai pro lado oposto Esse é o puzzle para resolver aí O nome da chave Você abre aqui, ele vai travar Você desce e puxa as duas Simples, simples É só isso, aí você vai subir aqui, ó Vai ter o cara batendo a pedra ali, ó. Aí você vai equipar aqui... Vamos tirar a língua... Não, ah, língua não. É, vamos tirar a língua e equipar aqui o Sudário. Você faz isso, o cara desaparece. Com este corpo. As portas estão me enganando. Elas não querem que eu avance. As paredes são as únicas que não mentem. Para sair o lugar, precisa atravessar essas paredes. E é isso. É só isso. <risos> é só isso. Aí você fala com esse cara de novo. Ó. Eu, Deus dado, por batismo vigilante da por necessidade, estou à tua mercê. Você tem minha gratidão por sufocar esses são tão suportável. Estamos na biblioteca das palavras proibidas, da pois palavras as páginas contidas nesses livros empurados são proibidas, proibidas, e assim devem permanecer eternamente. Única Minhas companhia únicas companhias aqui são estas chaves das pesadas das e as almas das errantes das que, mesmo após a morte, ainda têm fome de conhecimento. A gente ganhou a roda do jovem maçom para agilizar ainda mais a vida. A gente vai trocar aqui o nosso skill por essa. Consegue lá na área do Morte e Destruição, um negócio assim. Agora a gente já vem aqui, ó. Dá um TP lá pra frente. E vamos usar a chave que o Esdras deu. Ó, oh, essa chave que você está carregando. Ela abre uma porta que foi coberta por ilusões antigas há muitas eras. A gente dá a chave crescida de madeira retorcida. Ó. Oh. Aí abre a porta. Tenha cuidado com o que repousa atrás dela. Beleza. Vamos encontrar o um NPC novo. Você não tem nada senão esse homem. Ele é um rosto, dó das três palavras, tá vendo? Penitente dos passos silenciosos, aproxime-se deste rosto de ouro pálido com buracos vazios no lugar dos olhos. Você está perante as raízes da árvore nordosa dos três muros. elas formam as barras da minha prisão. Elas dizem que as minhas palavras são falsas e que esta é a cara da dissimulação. Por esse motivo fui exilado pelos meus três outros irmãos, as Faces do Sagrada Sagrado. Eles me traíram, me curiram e arrancaram os meus olhos para que eu não pudesse mais ser uma testemunha da verdade. Agora só resta a escuridão eterna ao meu redor, que a sua compaixão ajude você na buscas por meus olhos dourados roubados. Um deles pode ser encontrado em um lugar habitado por ossos, dos que emanam uma canção melodiosa. Residora, o outro está num mar ressecado ao qual os navios se dirigem para morrer ao som de terríveis trovões, E é a Serpiente. Encontre meus olhos, pendente Pois somente assim poderei relevar, revelar meus segredos a você Então o que a gente vai fazer agora? Tem que derrotar os dois chefes de novo Porque a gente fez errado a DLC Eu acho que tinha que ter um obstáculo Para não permitir você fazer os chefes Ou encontrar uma outra maneira De... Pegar a chave né, do... Menino lá. É isso. A face, às vezes durante o silêncio mais profundo. É possível ver um ouro derretendo dentro da pedra nas próprias raízes. É. Credo. Bom, falta osso pra caramba pra gente enfrentar a Isidora, mas a gente pode enfrentar a cobra. Mas tem os dois vídeos aí de como encontrá-los e como derrotá-los. Então a gente vai pular tudo isso e só entregar os olhos para ele para pegar o item e aí sim a gente encerra o vídeo com um diálogo isso vai demorar? caramba oh. de derrotado a Serpis tranquilamente já pega um dos olhos Credo. Beleza, agora a gente precisa pegar mais uns ossos e depois ir pegar o outro olho lá. E a gente vai levar os dois olhos para o Traidor. Bom, a gente pegou os 32 ossos necessários. para pegar a Isidora. Para isso, você pode explorar a biblioteca, a mãe de todas as mães e até a prisão. Mas você não pode encontrar a Santa de jeito nenhum. A gente vai pegar um bilhão de lágrimas de redenção e já vamos enfrentar a Isidora. Tem um vídeo que a gente já fez, então eu só vou mostrar o finalzinho e depois a gente já vai direto lá para máscara. vai Vamos fazer isso e só vamos Vocês devem ter notado que a gente está um pouco mais forte Tanto que a gente avançou no jogo Beleza, derrotamos a Isidore com um pouco de sofrimento Pegamos a segunda esfera aí do dragão Agora a gente vai lá pro homem do olho, que tá sem os olhos. Concluir essa missão e pegar o item fundamental aí pra conclusão da DLC: olho direito decepado. Muito bem. E a gente vai fazer o seguinte: eu não quero. Não. Vamos sair e conversar com o homem ali do, do osso. Bem, fala que acabou o sofrimento da trovadora agora a gente dá um teleporte abriu aqui ó direto para a biblioteca elas adormecidas aqui biblioteca das palavras proibidas Quase lá. Quase lá. Mal das três palavras. Vou falar com o homem. Quer dar o olho direito? Sim. Deu o olho direito, decepado do traidor. Oh, mesmo neste lugar, debaixo de tantos solos, estou deslumbrado. Mas abençoada seja a luz, cuja intensidade cega. Pois atrás dela sempre uma semente de diretor. encontre me outro olho, o penitente misericordioso. Já vão dar um olho. Ó, aí a coisa mudou, né? Você encontrou. Você encontrou meus olhos. Agora posso ver este lugar horrível, esta prisão que sou e que fui por tanto tempo. Penedente ouço com atenção. Nas almas mais fervorosas, nos corações mais devotos vivem a semente que ela calenta a consciência e controla a vontade. São velos correntes, invisíveis, provenientes de locais remotos, sagrados e privados. Onde a Vontade Suprema habita, vou dar-lhe aquilo que vem protegendo desde que fui banido do sonho. Pegue, receba isso, esse é o verdadeiro coração livre, de... seu é brume culpado. Coração apodítico da minha culpa. Com esse coração você despertará a verdadeira culpa de sua espada, permitindo que você perfilhe os corações cobertos pelo meu milagre. Liberte das correntes a da alma, cuja declaração de fé cravada no próprio Elmo é a mais verdadeira, mais virtuosa e resoluta de todas. A alma de santa Imputa em em agonia. E assim você infligirá a maior de todas as chagas sobre ela, a chaga da alma. A maior de todas as chaves. A gente recebe este item. O que, que a gente vai fazer com ele? Com esse decoração, de não la tem mais nada para nós. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para um, para, para um desses altares né? equipar isso. Uma vez equipado, é permanente. Então, sei lá, se quiser fazer mais alguma coisa no jogo que não seja derrotar a Crisanta. Senão tem que começar tudo de novo deve ser. Essa é a hora. Não vamos teleportar não, a gente vai... É... Equipar o bagulho. Tá vendo? É Coração apodítico da minha culpa. Quero mesmo equipá-lo, sim. Feito. Eu pretendo concluir a DLC em mais dois episódios, né? É, a gente fez uma, uma gameplay meio confusa, mas no próximo episódio a gente faz a Cris Santa e depois a gente faz o último chefe e o final. Se vocês gostaram do vídeo, Deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos, a gente joga-jogos joga, indie, metroidvania e recomendações. Blasfemos é um jogo indie metroidvania, sensacional. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre tá lendo e respondendo se possível fica assim. Até o próximo vídeo, viva amizade!